Existe uma série de coisas com as quais você deva se preocupar. Mas, por exemplo, você pode agora tomar cuidado com as vedações da pré-campanha... Deve também tomar cuidado em unificar os seus dados na Receita Federal, na Justiça Eleitoral e no Partido Político, porque sem a unificação desses dados você não terá o CNPJ e sem ele você não abre a conta bancária, que é pré-requisito para iniciar a sua campanha. Deve também tomar cuidado na sua declaração de imposto de renda, de lembrar de colocar todos os seus bens e disponibilidades financeiras, assim como deve também atualizá-la no momento do registro da sua candidatura. Observe as condutas vedadas e esses são apenas alguns detalhes que você deve pensar a partir de agora. Um abraço, até o próximo!